E aí também existe esse mercado da dança, hoje em dia a gente vive somente disso. Eu não faço mais nada, não tenho outro trabalho. A gente tem só o dan dança saúde só, né? <risos> Né? o nosso trabalho tem um valor, o teu trabalho tem um valor, o teu trabalho tem um valor, né? O teu trabalho tem um valor para quem dá aula, né? O trabalho tem um valor, né? E, e como a gente fortalece esse mercado da dança, e como a gente fortalece a dança como um campo do conhecimento humano, como para que mais a dança é importante, né? Que só assim as pessoas irem para o palco e o pessoal é a família ir assistir, é só isso. É, né que mais né a gente faz qual é o verdadeiro né a verdadeira função da arte né para as pessoas para quem né que não só para o artista né é. porque nós somos tão importantes assim a gente sabe disso mesmo como é que a gente vai né se formar pegar um diploma na mão e dizer eu sou professor de dança eu já fico até <risos> né Enfim. Thank <laughs> you.